tecido 100% poliéster. É. Ele parece aquele jacar. Ó. Ele tem um desenho. Não sei se dá para ver aí. Dá pra ver? Tia. Desenho, dá dá para ver bem pouco. É uma tipo uma, uma flor. flor. Mas ela é linda, linda, linda. Branca. E dado certinho no tamanho da minha mesa. Ó. Ela é bem, bem bonitinha. Gostei dela também. De valor de 24 ,14 reais e 24 reais, gente.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 31 reais Eu acho que foi uma das nossas primeiras compras também, né? Foi. Adorei ele, gente. E que mais? Comprou um óculos. Comprei um óculos. O óculos tá lá dentro do carro. Também paguei super baratinho nele. R$ R$9,98. E... A coxa? Ai, gente, essa coxa!